Olá, tudo bem? Eu sou Josiane Amorim, especialista em empreendedorismo e hoje eu vou te dar uma dica sobre uma dúvida que eu recebi no meu canal. Um inscrito, ele me perguntou se dá para montar uma distribuidora de bebidas com 10 mil reais. Bom, é muito relativo. Tudo vai depender do seu planejamento. Vamos considerar que você vai gastar em média aí uns 3 mil de estoque e uns mil reais de aluguel. Você precisa ter pelo menos seis meses de capital de giro pagando todas as despesas fixas. Lembrando que isso é o cenário ideal, mas tem muita gente que com disciplina e dedicação e planejamento consegue prosperar, mesmo fora desse cenário. Mas não se engane, para funcionar com pouco dinheiro precisa de planejamento e conhecimento. Não tem como fugir disso. E no cenário de 10 mil, se for seguir a risca, você teria que ter no mínimo 8 mil a mais, contando o aluguel e despesas fixas, sem contabilizar a compra de material e o teu salário. Nesse caso, a conta não fecha, sendo gasto 3 mil de estoque e mil reais de aluguel. Olha, é preciso cautela, mas... É possível, desde que tenha disciplina e planejamento bem à risca. Eu tenho um presente para você, quer receber a minha ajuda com o seu negócio por um ano sem pagar nada? Eu tô oferecendo uma consultoria gratuita aos meus alunos, mas atenção! É somente para os alunos do meu curso de empreendedorismo online e as vagas elas são limitadas. Além do conteúdo do curso que está recheado de informações para te capacitar a ter ou a melhorar o seu negócio, você vai ter a minha ajuda nessa caminhada por um ano através do meu grupo exclusivo do WhatsApp para alunos. Isso mesmo, ajuda ao vivo sempre que você precisar. E aí, gostou? É só acessar o primeiro link da descrição e conhecer o meu treinamento. Te espero lá.